Você e seus pokémons agora estão no Hall da Fama. Pombo Super. Olha o pombo, pombo, pombo. Fez muito pelo time o pombo, hein? Thaís. taizinha Thaísinha. Nadou pra caraca. Ela começou, ela começou não sabendo nadar terminou com medalha de ouro. senhor Rodrigues. Elétrico. Lizzy. Vrau, vrau, Mão de lâmina. Cortou tudo. Uamex. Really? Lendário. Artícono! E... Perdendo. Meu Pokémon inicial tá comigo desde o começo. Brabo. 34 horas e 19 minutos. Very good. Vai pescar alguns Pokémons marinhos, caraca.